Olá pessoal, isso é a ladeira do sol, veja só que coisa linda, que panorama, sempre que a gente passa por aqui, a gente curte muito esse visual, porque realmente é uma coisa linda, imagina ver o sol se pôr aqui, como deve ser bonito, então como eu passo aqui todos os dias, eu estou gravando agora para mostrar a vocês como é bonito isso aqui. Então, Ladeira do Sol, em Natal, a gente acabou de passar pelo Hospital Onofre Lopes, que tem um mirante lá, vale muito a pena, logo no início. Então, pessoal, espero que vocês estejam curtindo muito o passeio. A gente vê a Praia dos Artistas e todo esse visual maravilhoso. Então, é isso. Curtam muito esse passeio. E até o próximo vídeo. Mais um pouquinho. Para vocês apreciarem esse panorama. Tchau e até a próxima.